Todos, no alto da Rasa e aqui na Cabo Friburgo, fechar efetivamente, que seja por meia hora, que seja uma hora. Para dizer o seguinte, presente estamos aqui. Sim. A, a, a, a, lei, a, a tem que ser feita com todas as forças vivas da sociedade. Com todas as associações, aquelas que não são telegas, com, com representantes da prefeitura, sim... Com representante da Câmara, com representante da sociedade organizada, associação comercial. Comercial. A gente tem que que, que parar essa cidade pelo menos que seja uma hora no cabo frio e uma hora no alto da Raça. Para tudo. Para tudo. A gente tem gente suficiente aqui se trouxer mais um para fazer uma barricada com um carro e parar esses dois pontos que são os dois pontos de entrada da cidade. Não pode ser três. Qual o terceiro?